Com certeza! <risos> Porque eu tô bonitinho, né? Esse, esse iniciozinho desse vídeo. <risos> é, eu tô aqui hoje pelo quinto, sexto ano consecutivo, podendo comemorar essa data junto com você. Queria primeiramente dar os parabéns. E principalmente agradecer pela sua cumplicidade, pela sua lealdade, pela sua sinceridade. E principalmente pela sua paciência de ter me aturado por 4 anos e meio numa graduação e ter aceitado o um desafio, porque isso aqui é um desafio, né? Só fazer um canal com a outra é um desafio e adorar todas as minhas chatices. <risos> Enfim, eu queria desejar hoje um dia maravilhoso. Eu espero que você esteja vendo esse vídeo na hora que eu programar que aí vai fazer muito mais sentido E um ano maravilhoso Que você tenha muito sucesso Inúmeros aprendizados E que você continue alegrando as pessoas que estão ao seu redor Com seu bom humor com seu ótimo humor <risos> Piadista, né? Gosta de um palco que é uma beleza Mas tudo bem, tudo bem E acho que é isso Não vou me alongar muito Porque mais pessoas queriam é, falar sobre você, eu sei que não é nem boa parte, inclusive peço desculpa por não ter entrado em contato com mais pessoas, inclusive algumas não conseguiram mandar a tempo, mas de toda forma fica aberto aí os comentários para quem quiser comentar, tá aberto, e acho que é isso, vou deixar que outras pessoas falem que deixem seus recadinhos, e parabéns para essa pessoa maravilhosa que é enorme. Fala, fala, Norbi, tudo bem? <risos> Eu tô te desejando um feliz aniversário Todo caminho aqui debaixo de São Paulo que você tenha um dia maravilhoso Seja sempre muito feliz, você tenha muita saúde Muitos livros, tá bom? Um beijo Oi, Norbi! A gente tá aqui pra te desejar um feliz aniversário a gente deseja do fundo do nosso coração que você seja muito, muito feliz nesse novo, nesse novo ano e que todos os seus desejos se realizem. Muita paz, muita felicidade, muita saúde pra você ir atrás dos seus sonhos. E é isso. Espero mesmo, mesmo que você seja muito feliz. Um beijo Parabéns, Norbe. Parabéns. Norbe, bem queira cabana. É. <risos> peraí, peraí, peraí. Ó, oh, tô sem voz, tô sempre <risos> Parabéns, de bom. Deixa eu ver se muito. Feliz aniversário, muita saúde, paz, amor, felicidade, música Uma vida cheia de emoções, cheia de alegria, cheia de tudo pra você Queria dizer que você e a Carol formam um casal lindo, a gente shippa muito Isso tá maravilhoso, continua com ele, viu bichinho? E a gente te conheceu antes de te conhecer na Bienal E yeah. adora aquela foto nossa, mas agora a gente precisa tirar uma foto com a gente sabendo quem você é <risos> Quero que uma dentro que eu já conhecia você do Twitter, porque você era zoeiro Eu conhecia só a Carol Ok, então, só eu então é isso, feliz aniversário. Feliz, Asca, <risos> feliz aniversário. Beijão. Norbe, parabéns. Tudo de bom hoje, sempre. A gente deseja tudo de melhor. Fala, fala, galerinha! Tudo bom com vocês? Hoje é aniversário de quem? De Norbe! Então, Norbe, feliz aniversário muitas felicidades, muitos anos de vida, muito sucesso, muita paz, muito amor, muitas realizações, que seja aí o início de mais um ano na sua vida com muita história boa para contar, com muito livro bom, rodeado de amigos e rodeado de felicidade. Que você seja muito, muito, muito feliz e aproveite seu dia, que seja um dia maravilhoso para você e não só hoje, que seja hoje, amanhã e depois, depois, depois e ano que vem a gente está aqui para desejar tudo de novo. Então, um beijo e até mais. E manda um pedaço de bolo, tá? Tamo aceitando, tá bom? Um beijo, tchau! Parabéns enorme, muitos anos de vida, tudo de bom pra você, que você merece demais. Você é um, uma pessoa muito do bem. E eu espero que tudo que você deseja seja realizado e que tudo dê muito certo pra você. E ai, fica com a Carol, vai. É um chip, assim, do bem. Eu shippo muito vocês isso. <risos> Parabéns, tudo de bom. Eee! Chegou o seu dia 24. Parabéns. Eu acho que pela música você já sabia que era eu. Não tinha como ser outra pessoa. Você já sabe que eu uma vez disse que essa era a nossa música, então... E a gente meio que recebeu a incumbência de Carol, sua parceira de canal, de gravar uma mensagenzinha curta pra vocês. Você sabe que é muito difícil, porque você sabe que eu me prolongo por horas e horas falando. E falar de você, então, é uma coisa muito difícil. Falar em pouco tempo, então, é complicadíssimo. E falar de você em pouco tempo, depois de tudo que a gente viveu, depois de tantos anos, depois de tudo, depois de 12, 15 anos de amizade, é mais difícil ainda. É mais difícil porque você tem infinitas qualidades, você é muito bom para as pessoas ao seu redor, você sempre faz questão de ajudar, você é uma pessoa super leal. E aí fica muito mais difícil tentar falar para você alguma coisa em pouco tempo. Mas o que eu tenho para falar para você é que você merece o um mundo, você merece que tudo que você deseja aconteça. Você merece demais, você, você é um profissional muito bom. Você, Tudo que você faz dá muito certo Porque você bota muito amor Você bota muita dedicação Tá aí o canal que não me deixa mentir E a única coisa que eu tenho pra falar, pra fazer É agradecer Agradecer por Deus ter cruzado nosso caminho lá atrás E por hoje eu estar podendo fazer isso aqui pra você Pra demonstrar um pouquinho do que eu sinto E que não é muito, né Eu só tenho a agradecer E pra você eu desejo luz, paz, saúde Muita luz Que você continue iluminando o caminho das pessoas ao seu redor e vida longa ao canal, vida longa ao elefante literário. Um beijo, feliz aniversário, a Franca te ama. meu querido, eu fico muito feliz pela oportunidade de passar junto com você esse aniversário. Eu agradeço a Deus imensamente pela sua vida, você é um cara do bem, você é um cara que faz o bem. E a sua bondade reflete ao redor de você, em todas as pessoas que te acompanham, em todas as pessoas que têm essa grata oportunidade de conviver com você. Você é um cara responsável, você é um cara competente e você tem o um mundo à sua frente, eu tenho certeza que você vai conquistar ele com toda a sua competência, com todo o seu amor, com todo o seu bom amor. Sou muito feliz, repito, por estar convivendo com você, por comemorar esse aniversário, espero que venham muitos outros. Seja feliz, seja abençoado, continue sendo essa pessoa maravilhosa que todo mundo que está ao seu redor sente quanto você faz bem para cada uma delas. Todos te amamos, todos queremos ver o seu bem, e esperamos que isso seja visto por muito, muito, muito tempo. Abraços. Fala, fala, Narvinho. Parabéns, viu? Tudo de bom. Muita paz, saúde, felicidade. Eu não queria estar desejando nada disso. Mas Carol prometeu alguns privilégios financeiros e alguns benefícios. Então a gente está se vendo na obrigação, né, de Mandar alguma coisinha para você. Tudo de bom, Narvinho. Que sua vida seja repleta de paz, de saúde, de felicidade. Que você tenha sucesso naquilo que você queira. E que você continue a ser uma pessoa excepcional, que você é. Você é um amigo inenarrável, como disse César Lima, né? <risos> te amo muito e só desejo a sua felicidade. Sucesso! Olá, meu filho é o Alex. parabéns, te amo. Diga bom dia pro Já pode. Fala, fala galerinha. Aqui é a minha quero desejar um feliz aniversário pra você, Alice. Ela é fácil liberar. Beijo! Feliz aniversário do melhor irmão, pro melhor irmão todos. Tudo quer meu, tudo quer ser o meu. gostei. bem. Valeu, falou, parabéns. Fala, fala Norbertinho, o meu nome é Paulo Hatz, esse aqui é o Livreiro em Casa, que eles não é o Livreira em Casa, mas eu tô aqui pra te desejar um feliz aniversário, que você leia livros muito bons, que você tenha muita paciência pra ler livros muito ruins, que você tenha paciência pra continuar fazendo esse canal que você faz com a Carol, que é maravilhoso. A gente nem se conhece pessoalmente, embora sim que eu lembro de você na Bienal, mas você não lembra de mim, mas o dia que a gente se conhecer, então vai ser muito melhor e a gente vai ser mais amigo ainda. E é isso, querido, tenha muita saúde, trabalhe muito ou não whatever, mas seja muito feliz e é isso que importa, um beijo Olá, tudo bem? Oi Norb, eu tô aqui, a convite da Carol pra te desejar um incrível feliz aniversário é, eu espero que todos os seus sonhos se realize e que muitas e muitas e muitas e muitas coisas boas venham pra sua vida nessa nova fase desculpa que eu tô super gripada e com com roca e toda doente, mas eu não podia deixar de vir aqui te parabenizar e de te mandar um grande beijo e dizer que eu gosto muito de você e que foi um prazer conhecer vocês dois, sério, sério mesmo. E é isso, feliz aniversário, tudo de mais incrível nessa vida, que todos os seus sonhos se realizem, tá bom? Desejo toda a felicidade do mundo pra você e um beijinho pra Carol. Tchau, tchau! Certo! Oh, parabéns, cara, tudo de bom pra você, sim, de verdade, de coração, todo sucesso do mundo pra você Eu gosto muito de você, mesmo a gente falando bem um pouco, cara, a gente se voltou na Bienal, né, foi muito Oi, tudo bem? <risos> Mas eu gosto muito de você, eu admiro muito o canal, você, Carol, tem um canal incrível Que tem tudo pra dar certo, vocês vão fazer muito sucesso, eu tenho certeza E você é uma última pessoa, cara, mil beijos pra você, mil abraços, um aperto na bunda Valeu! Oi, Naibi! Feliz aniversário! Tudo de bom pra você! Muitos livros, muita felicidade, muito amor, muita farofa, porque você já sabe que você se tornou o rei da farofa na minha vida. Depois que você me mostrou a sua farofa, eu quero muito provar a sua farofa. Isso ficou com um sentido um pouco estranho. Talvez, se a Carol for colocar isso no ar, numa coisa pública, seja melhor editar essa parte, mas. Enfim, muito obrigada por ter entrado na minha vida e por ter deixado eu fazer parte da sua vida e por continuar fazendo. E é isso. Parabéns, tudo de bom. Curte muito seu dia. Eu queria muito te dar um abraço e falar olha, fica bem, feliz aniversário, tudo de bom. Só que eu tô aqui fazendo isso via pensamento e via vídeo, tá bom? Então, beijo. Tchau. Que delícia! Feliz aniversário Norberto, tudo de ótimo pra você, muita energia positiva nesse novo ano da sua vida, que esse ano seja ainda mais incrível pra você do que o ano passado, que esse ano seja muito bom pra o elefante literário, então... Eu quero te desejar muitas e muitas e muitas e muitas e muitas coisas boas é, nesse ano novo que vai ser uma delícia e que você merece muitas coisas boas porque você é uma pessoa incrível, você é muito engraçado e divertido e é isso que eu tenho pra te desejar e parabéns por mais um ano de vida e é isso, feliz aniversário Norberto e que... Esse ano seja muito legal e que te traga muitas coisas deliciosas pra tua vida. Então é isso e bye bye. E hoje é aniversário do Norvi e parabéns Norvi pelos seus... Eu não sei quanto você está fazendo. Aí pergunta delicada, deixa disso. Parabéns, muitas felicidades, muito dinheiro, muitos livros, muita saúde. E muitos livros de novo porque a gente merece, né meu amigo. Um beijo. Ei, você sabe que você tá o quê? No coraçãozinho, né? Eita, peraí, não é assim não. Você tá no coração, no core das pessoas. E nós te amamos, boy. Eu te amo, você sabe que você é um dos grandes amigos da minha vida. E eu nunca vou te esquecer. E tô contigo no ar, tu Tá ligado! Né? Uh! Peraí, um beijo, vai. Mãe, um beijo pra Alisson no aniversário dele. Parabéns, Alisson. Tudo de bom para você. Muito sucesso. Aí, ó. Beijo, Alisson. Tudo de bom. Felicidade. Peraí, quero aí que a Gabi vai dar também. Parabéns aqui. Peraí, que vai ser rapidinho aqui. Rapidinho aqui, rapidinho. Okay. Parabéns, parabéns Alisson. Valeu, valeu, vai de meus parabéns aqui também. Valeu, Alisson. Meus parabéns. Uh -uh. Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que você tenha gostado do Norby. E se gostou, não vou perder o costume. <risos> dá um joinha aí e aproveita e dá uma passadinha no Twitter que vai aparecer em algum lugar. Acho que daqui da tela, talvez. E dá uns parabéns ao Norby, que ele gosta é do Fuzoeiro. Porque esse menino, olha, pensa no zoeiro, é esse menino, viu? Então é isso. Valeu! E vamos que vamos! Alicito, feliz aniversário. Tudo de bom. É, desejo muito sucesso na sua vida profissional, pessoal. Que você seja muito, muito feliz. Você é uma pessoa do mundo que merece muito, muito, muito. É, que desejo tudo de bom. Que Deus ilumine sempre o seu caminho. Muito sucesso. Te amo muito, muito, muito. Mentira, amor. Mais ou menos. Mas é porque. Aniversário, lá, tem que ir, né? Te yeah. amo. Tchau. Beijo.